Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento. Estamos começando hoje o curso NR1 Numerologia Real e agora você vai tirar todas as suas dúvidas, além de ter a oportunidade de entender e conhecer o que é a numerologia de verdade. Essa é a primeira vez que eu faço uma aula realmente aberta nesse nosso espaço aí que eu considero privilegiado para a gente poder aprender discutir questões da numerologia de uma maneira que jamais foi abordada antes, né? E eu confesso que eu estava ansioso para começar e é um grande prazer, é uma grande realização estar aqui com vocês. A verdade é que muitas dúvidas, muitos segredos e muitos mistérios ainda pairam sobre a numerologia. Né? O que é essa tal numerologia? Será que é uma crença? Será que é uma pseudociência? Será que existe alguma relação divina ou mística entre um número e um ou mais eventos, ou um incidentes na vida de uma pessoa? Seria a numerologia um atalho para a felicidade, uma fórmula milagrosa? o sucesso. Afinal de contas, de onde vem essa tal numerologia? Né? Será que é milenar? Ou será que tudo não passa de uma boa história recheada de muita superstição? A verdade é que durante anos a numerologia vem sendo consultada para adivinhação, para aqueles que buscam respostas nos reinos invisíveis. Né? E agora você vai compreender como dominar o uso da numerologia de uma forma bem realista, com segurança, com seriedade. E objetividade para obter resultados reais, se tornar uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais virtuosa, porque não mais sábia, né? E essa primeira aula será aberta, está sendo transmitida pelo YouTube, pelo Facebook e no Instagram, mas as próximas aulas serão restritas, né? Serão é, formadas apenas por um pequeno grupo de pessoas que tenham realmente interesse de conhecer, de aprender a usar a numerologia para obter resultados reais. E o link para entrar no grupo está aí na descrição desse vídeo. Né? O objetivo do grupo não é mudar ou impor uma crença. O objetivo do grupo NR1 é levar um conteúdo que te inspire, um conteúdo que te apoie, te desafie a trazer a felicidade e a prosperidade de verdade para a tua vida. Né? E para começar a obter as respostas para essas outras perguntas, eu estou lançando também o e-book NR1 Numerologia Real. É um e-book inédito, é gratuito. né? Eu estou lançando hoje exclusivamente para os membros do grupo Numerologia Real. Então, assim que você entrar lá no grupo, você já vai ver o e-book NR1 disponível para ser baixado. É só ir no item arquivos, mídia, link, documentos, se eu não me engano, e baixar o e-book direto para o seu smartphone ou para o seu... Computador, e agora todos os segredos serão realmente revelados, sem mentira, sem mistério, sem fantasia. Primeiro assista aqui esta aula até o fim, claro, e depois vai lá, se inscreve no grupo, baixa seu e-book e participa com a gente. Esse é o primeiro de outros três encontros que vão acontecer em breve. A agenda vai ser divulgada no grupo, então eu espero contar com todos vocês ao longo dessa jornada e vamos começar esclarecendo para que serve realmente então a numerologia. né? Se engana, quem ainda acredita que numerologia é fazer cálculo, taxar nome e copiar textos pré-escritos. A vida é dinâmica né? e cada vez mais se torna mais competitiva. Então há duas opções daqui por diante. Sobreviver ou viver bem. Cada vez se torna mais difícil expor a nossa visão do mundo. Cada vez mais nós precisamos estar qualificados para enfrentar a diversidade e encontrar pessoas que estejam dispostas a nos escutar e a contribuir com soluções prospectivas, né? não místicas, que nos ajudem de verdade a alcançar não os nossos objetivos, mas a nossa realização pessoal. Né? Objetivos são parte da nossa realização. Então, quando eu me sinto uma pessoa próspera e realizada, isso por si só já significa que eu estou é, realizando boa parte dos meus objetivos. E o que nós podemos fazer para nos mantermos vivos e felizes na era da desinformação? Né? Nós temos que descobrir o que afeta as nossas vidas, para que nós sejamos capazes de obter a compreensão dos nossos problemas. Então é preciso respeitar a nossa própria natureza. E isso significa que nós não podemos ignorar aquilo que nós consideramos negativo na nossa personalidade. Nós não podemos simplesmente excluir ou colocar de lado aquela nossa parte né, que, que nós consideramos que alguém, além de nós, considere vergonhoso ou negativo. Então é muito importante entender que ninguém é perfeito. Ninguém é o dono da verdade. Porque diante de alguém que se acha o dono da verdade, não existe op outra opção, senão a submissão. Né? poeta compositor um alemão, Nietzsche nos dá um sábio conselho. Torna-te quem tu és. Isso quer dizer, né, antes de mais nada, é, nós precisamos fugir de todas as interpretações negativistas, derrotivas, derrotistas, indecoradas, da numerologia. Né? A primeira coisa que nós precisamos entender quando nós começamos a usar a numerologia não é fazer cálculos, não é interpretar números. A primeira coisa que nós precisamos aprender para começarmos a usar a numerologia conscientemente é que nós estamos na frente, não estamos na frente de um oráculo, muito menos diante de uma ferramenta de autoconhecimento. Né? A numerologia é uma fórmula matemática que nos orienta a como nós nos podemos nos tornar quem somos de fato. Então, resumidamente, nós somos aquilo que nós queremos ser. Nem eu, nem você, tem uma resposta definitiva para todos os nossos problemas. Se existe algo como a numerologia... Né, que nos serve de orientação, é porque não existe alguém que seja o dono da verdade. Se fosse assim, como eu acabei de falar há pouco, não existiria outra opção, senão a submissão e a aceitação. Né? Se nós nascemos com um destino determinado, com uma missão a ser obrigatoriamente cumprida, não nos restaria nenhuma outra opção, a não se aceitar esse de tipo destino. Né? Então, a numerologia não teria nenhum sentido, não, mostraria nenhuma, não faria nenhuma diferença nas nossa vidas. Né? Então o que eu quero é que a partir de agora Você se abra para as novas ideias Para as novas possibilidades Não porque eu estou dizendo Mas porque est você está disposto A aceitar novas ideias e possibilidades E não quer mais ficar apegado aí A ideologias né? E pode não parecer Mas tudo isso que eu estou falando até agora É numerologia né? Eu vou repetir Se engana quem acredita que numerologia É só calcular e taxar número A vida é dinâmica E veja bem Exige dinâmica e sabedoria, principalmente. Né? Numerologia é sabedoria. Então, nós temos que ser cautelosos. Nós não podemos deixar que o fanatismo e o extremismo nos afetem. Né? Qual é a diferença entre achismo e realidade? Qual é a diferença entre opinião e informação? Tudo isso nós vamos abordar ao longo desse nosso treinamento, que eu repito, será gratuito, estará disponível somente para aqueles que realmente queiram aprender a usar a numerologia de uma maneira realista e que faça parte do nosso grupo de treinamento NR1 Numerologia Real. Né? E eu tenho reparado que a maior dúvida das pessoas, por incrível que pareça, ainda é o que é a numerologia. Né? Então, o que é e o que não é numerologia? A grande proposta da numerologia é expandir a nossa inteligência é desenvolver a nossa capacidade de realizar e de se realizar. Não se usa numerologia para se prever ou mudar o futuro de alguém, mas para se entender o passado, para corrigir o, o presente e planejar o futuro. O futuro que eu quero para mim, não que esteja determinado. Não existe número da sorte, não existe sorte nem azar, na verdade. Muitas pessoas me perguntam quais são os números da sorte para ganhar na Mega Sena. Né? Eu sempre respondo, até né, de uma forma é, alegre, vamos dizer assim, que é melhor te ganhar na Mega Sena e em qualquer loteria não jogando. Né? Eu ganho todas as semanas na loteria simplesmente não jogando. Não jogando eu estou ganhando o dinheiro que eu teria perdido se eu tivesse apostado. Né? Outra pergunta que fazem questão... Constantemente de me fazer quais são os dias favoráveis, e eu respondo que não existe um dia favorável, né? Todos os dias são favoráveis. O dia favorável é aquele em que a oportunidade se apresenta e do qual você está atento para perceber e aproveitar essa oportunidade. Eu sempre ocupei outros cargos, né? Eu sempre participei de reuniões, de eventos importantes. E é totalmente real, para não dizer surreal, condicionar uma reunião de negócios, uma entrevista de emprego, um teste, um primeiro encontro, que seja uma data que, segundo uma superstição, ou que alguém diz é, supersticiosamente, daria alguma vantagem. Né? Você não pode se negar a fazer uma reunião com o um cliente, você não pode deixar de assinar um contrato em um determinado dia, pelo simples motivo de você acreditar ou de alguém dizer que aquele não é o seu dia favorável ou da sorte. Né? Uma pessoa e pretende ser bem sucedida na vida, ela deve ter a mente aberta e deve ser livre desse tipo de crença, desse tipo de preconceito. Né? Definitivamente isso não é numerologia. Se conta com a sorte, com algum privilégio ou benefício misterioso, místico, oculto ou divino, não é numerologia. É aritmancia. Numerologia da adivinhação. Aritmancia é o uso da aritmética como meio de se tentar prever ou antever o futuro. Apesar de ser verdade para um pequeno grupo de pessoas que possuem essa mesma crença, isso não torna a realidade do mundo. Né? Ah, Garcia, mudança de assinatura é numerologia? Não, mudança de assinatura não é numerologia. Né? Eu já falei sobre isso exaustivamente, eu já escrevi um livro sobre isso, inclusive. Nomes bons e ruins, positivos e negativos, não é numerologia. Isso não existe na numerologia. Numerologia sempre vai te orientar como enfrentar os problemas, como enfrentar as dificuldades, como agir da melhor maneira diante de uma situação. Como corrigir suas fraquezas, como identificar suas vulnerabilidades. Né? Numerologia é... Orientação. Se te influencia ou te aconselho a ignorar possíveis problemas, a fechar os olhos para suas fraquezas, a eliminar a suposta negatividade do seu nome ou de qualquer coisa, através de mudança de nome de qualquer outra coisa, que não seja atitude e comportamento, não é numerologia. Então, basicamente, se envolve qualquer ritual místico, crença, ideologia ou se baseia em especulação supersticiosa, achismo e imaginação, não é numerologia de verdade. Tá? É normal quando nós falamos em numerologia, sempre aparece alguém disposto a defender com unhas e dentes essa ideia mágica, essa ideia mística da numerologia. Né? Eu não condeno, é poético, né? eu respeito a crença das pessoas, mas não é porque um grupo de pessoas defende e acredita em alguma coisa que vai tornar aquilo uma realidade universal. Né? Então, como eu escrevo no meu e-book numerologia real, quem participa do nosso grupo já deve ter baixado e lido. Né? Vamos começar essa nossa adorável brincadeira lembrando da necessidade de assumirmos as nossas responsabilidades e de trabalharmos realmente pelo nosso sucesso. O grande e único mistério da numerologia é nos conectarmos com a nossa capacidade mais profunda, com o nosso conhecimento, nos mantendo longe da mediocridade, que nos torna incapazes aí sim, de distinguir o que é realmente necessário para que nós nos realizemos como pessoa, que nós nos sintamos realizados como seres humanos. Né? Você pode associar os números a praticamente qualquer coisa. Mais adiante, inclusive, nós vamos ver isso né? com mais detalhes, mas de um jeito ou de outro eles vão te ajudar a refletir, a entender melhor qualquer situação que você esteja tentando resolver ou compreender. Eles nunca vão adivinhar nada, a mente influenciar. E eu acabei de falar há pouco, inclusive, que nós estamos vivendo... Na era da desinformação, né? em todos os setores hoje existe aqueles que se auto-intitulam os donos da verdade, os grandes sabedores, para manipular as pessoas. Né? Eles inventam a doença para te vender a cura. Então suspeite quando alguém te disser que o seu nome é ruim. Tá? Entenda que números e nomes não têm nenhum poder para influenciar as pessoas, para mudar o seu destino, para determinar o que a pessoa vai enfrentar na sua vida. Isso não é numerologia. Tá? Eu descobri como usar a numerologia corretamente porque eu sempre procurei entender o que os números tinham a me dizer. Né? Me dizer no sentido figurado de entendimento. É, eu não costumo estigmatizar os números, eu sempre procuro associar pensamentos, associar ideias e intenções a eles. E essa minha breve jornada pela numerologia de cerca de 25 anos, é, por aí... É, me fez perceber que tanto o sucesso quanto a felicidade só pode ser adquiridos através do compromisso. Né? E só pode ser sentido quando nós somos capazes de expressar a nossa própria vontade, porque é isso que faz com que alguém se sinta, é, na verdade, plenamente realizado. Os né? números não têm nada mágico, não têm nada misterioso. Os números representam a nossa personalidade, é que nós estamos conectados as nossas paixões, as nossas emoções. E a numerologia é uma doutrina, ela nos transmite ideias, ela nos transmite conhecimento. A numerologia não é para quem quer tentar adivinhar o futuro. A numerologia não serve para quem quer um jeitinho fácil de enriquecer ou de prosperar. Não existe, tá? Isso eu garanto para você. Não existe nenhum método, nenhum oráculo, nada que nos permita adivinhar o futuro pode ser que um dia alguém descubra como fazer isso, mas até hoje, até esse momento, não existe nada que possa fazer esse tipo de previsão. Então, quando eu falo que a numerologia nos ajuda a prever, eu estou me referindo a possibilidades, né? Quando você analisa o relatório de vendas, por exemplo, de um empreendimento, de um negócio, você consegue prever, ou seja, você consegue estimar e entender como aquela empresa, como aquele empreendimento pode se desenvolver quanto ele pode crescer ou não, e o que você pode fazer para que ele tenha o melhor desempenho possível. Né? Atitudes. Então, nesse caso, você não está adivinhando, nem tentando adivinhar nada. Você está analisando possibilidades reais com base em uma atitude e comportamento possível. Né? Então, como a gente faz para se informar e se orientar corretamente? Qual é a confiabilidade das informações de estudo numerológico? O que a numerologia pode me oferecer? Principalmente na época onde as fake news, a divulgação de notícias e informações falsas é uma grande preocupação para todos nós. Né? Em quem nós podemos confiar? Como compreender os nossos vieses de comportamento? É muito simples. Basta você confiar na lógica, na racionalidade, naquilo que é plausível. Né? Numerologia é planejamento. Se você tem que contar com a sorte de alguma forma e foge da racionalidade, não é numerologia. Se você se concentra em aumentar a sua chance de obter aquilo que você deseja e a razoabilidade, ou seja, demonstra bom senso que se comporta de maneira racional e sensata para permitir que você encontre um equilíbrio entre o que você deseja e a realidade, então é numerologia. De um jeito bem simples, a numerologia representa a doutrina de melhorar a si mesmo e o seu efeito sobre os outros. Racionalidade e coerência. Isso sempre tem que prevalecer. Né? Força e boa vontade, não. Nas palavras de William S. Hillen, eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha aula. Né? A vida não é um programa de computador onde você pode usar um algoritmo para prever a próxima cartada. Né? A vida é imprevisível. A teoria da escolha, inclusive, da escolha racional afirma que os indivíduos usam cálculos racionais para fazer escolhas racionais e alcançar resultados compatíveis com a sua vontade e com seus próprios objetivos pessoais. Então, você não tem como saber onde você vai estar daqui a alguns dias, nem como você vai acabar. Às vezes é quase impossível saber onde nós estaremos daqui a algumas horas. Mas o futuro não é incerto. É a sua mente, são as suas ideias, os seus pensamentos que são incertos. E é isso quem faz com que as suas decisões sejam constantes e que acaba tornando o seu futuro totalmente duvidoso e muitas vezes inseguro. Né? O que torna o seu futuro incerto são as suas decisões, não o destino. O futuro é só o resultado dos seus esforços, do seu pensamento. Então, para lidar com as incertezas da sua mente, você deve se concentrar no processo, não no resultado. Então, procure ser autoconsciente antes de tentar ser evoluído. À né? medida que eu envelheço, é, eu me surpreendo cada vez mais com quanto eu mudei. Né? Viver é uma vida de é muito turbulenta, é demorado, às vezes é cansativo outras vezes, surpreendentemente divertido. E no meio de toda essa agitação, a única coisa que eu sou capaz constantemente de lembrar é quantas coisas eu ainda preciso fazer, é quanto eu preciso aprender para chegar ao próximo passo, né a, chegar, a ser a pessoa que eu realmente quero ser. E o problema é que as coisas mudam o tempo todo, nós mudamos o tempo todo, é, nós mudamos de interesse, nós mudamos de ideia, nós mudamos de crença, de ideologia. E o estudo numerológico tem que ser dinâmico a ponto de nos orientar a qualquer momento dessa viagem turbulenta, a defender aquilo em que nós acreditamos, né? independentemente da nossa posição social, da nossa situação financeira, da realização pessoal ou não. Todos nós enfrentamos uma crise atrás da outra. E isso é muito desgastante, né? porque não importa o que nós façamos, isso vai continuar acontecendo até o último dia das nossas vidas. O tempo todo nós estamos, temos que ser capazes de reunir novas forças e temos que estar preparados para enfrentar um novo desafio. E eu tenho uma visão holística e muito realista da vida. né? Eu não apenas acredito, mas eu tenho certeza que o futuro é o resultado das nossas decisões, dos caminhos que cada um de nós escolhemos seguir, interagindo com as escolhas e os caminhos que outros escolhem seguir. E a numerologia é uma forma que nos permite enxergar a realização pessoal, enxergar a prosperidade como um todo e não separada por áreas. Né? Eu acho um absurdo quando eu ouço alguém dizendo que toda a sua vida está ruim, que tudo está indo de mal a pior. Nós temos essa tendência natural de medir a nossa felicidade com base em uma única área, que nós consideramos ser mais importante para nós individualmente. Se uma área vai mal, nós acreditamos que tudo na nossa vida está indo de mal a pior. E os planos de expressão, inclusive, né? não confunda planos de expressão com o número de expressão. Né? Os planos de expressão nos permitem entender isso muito bem. Né? Não, não só nos aspectos geral, mas o motivo das variações de humor e de sentimento de realização em cada momento da nossa vida. É óbvio que nós não temos o controle total sobre isso, mas também nós não podemos dizer que as coisas acontecem ao acaso. Quando alguém diz que o futuro é incerto e o que for será, eu vejo isso mais como uma maneira conformista dessa pessoa dizer que não tem vontade de mudar e que prefere continuar fazendo as mesmas escolhas que sempre fez, né? acreditando que está certo, apesar de tudo na sua vida continuar a mesma coisa. Então, alguns aspectos da numerologia mística, vamos chamar assim, apesar de serem totalmente irracionais e incoerentes, né? incoerentes porque se baseiam unicamente em crenças, em especulação, mas apesar disso eles são um bom termômetro e servem para nos mostrar o Quão acomodados nós estamos e o quão alienados nós estamos nos tornando. Né? Em um contexto geral, os números representam as nossas determinações, os nossos medos, as nossas ansiedades. Mas estudar numerologia com seriedade me fez também perceber o quanto de disponibilidade, responsabilidade, eu tenho sobre a grande maioria das coisas que acontecem comigo o tempo todo. né? O estudo da numerologia me permitiu relembrar da necessidade de tirar um momento para me entender e me fortalecer diante das minhas fraquezas. Existe uma grande diferença entre achismo e argumentos, entre palpites e orientações. Né? Como nós fazemos então para ter qualidade de vida, para viver bem? Porque no final das contas, prosperidade é simplesmente viver bem. E eu sinto que essa é uma preocupação comum, né? não é nem uma preocupação, é uma necessidade de todo mundo hoje, né? das pessoas que eu encontro na rua, das pessoas que interagem comigo nas redes sociais, das pessoas que eu procuro na vida real, essa é uma preocupação de todos nós, e que eu quero compartilhar aqui com você que me assiste. né? A minha percepção nessa questão é que todos nós estamos exaustos diante de tudo o que vem acontecendo no mundo, da maneira como as nossas vidas e a nossa rotina tem sido afetada e modificada por esses acontecimentos. Né? Então a sensação que nós temos hoje é que nós estamos num corre-corre sem chegar a lugar algum. Né? E não são raras as situações que quando termina o dia, nós estamos Estão cansados, né? estamos terrivelmente cansados, sem disposição para fazer qualquer coisa e ainda vem aquela sensação de que nós não produzimos nada, né? nós somos tomados por aquela sensação de fracasso do que nós poderíamos ter feito mais e o pior, né, o mais engraçado de tudo isso, é que não é mais uma cobrança externa. Né, nós não nos sentimos fracassados por termos recebido uma crítica de um chefe, de um amigo, de um parente, ou uma cobrança de outra pessoa. É o contrário, né, já se tornou uma questão de autopunição vem daquela sensação de que nós poderíamos ter feito mais, conquistado mais, de que nós não somos o bastante. E isso vai fazendo com que a gente se sinta cada vez mais esgotado, cada vez mais estressado, cada vez mais desmotivado, né? E associando a tudo isso, ainda nós temos que conviver com uma positividade tóxica, né? Aquela positividade absurda das redes sociais, ao fato de termos que ser otimistas o tempo todo, de ser bons o tempo todo, de acreditar o tempo todo. Temos que ser fisicamente, fisicamente equilibrados, profissionais bem-sucedidos, e além de tudo isso, nós temos que ser referência e servir de exemplo para o mundo. Né? Então, tudo isso faz com que nós nos desviemos cada vez mais da nossa própria vontade. Hoje, nós buscamos um nível de perfeição inatingível. Nós não sabemos mais lidar com a cobrança, com a rejeição, nem com o fracasso. E para piorar, nós, temos a, nós não temos a possibilidade de aprender. Hoje nós temos que saber tudo o tempo todo. Né? E apesar de toda essa incerteza e desse aparente caos, a vida é estrategicamente calculada. Né? A, maior, a maioria de nós vive num um ritmo tão frenético que acaba perdendo a visão daquilo que realmente se importa. Mas as coisas que nós temos que realizar se multiplicam, né? mas os nossos dias ainda continuam tendo só 24 horas. E a nossa capacidade de realização continua sendo limitada pelo desconhecimento das nossas próprias habilidades ou pelo uso errado delas. Né? E nós acabamos nos apegando às falsas expectativas como uma maneira que nós encontramos para fugir da nossa realidade sempre que ela se mostra sufocante ou difícil de ser superada. E, infelizmente não existe uma poção secreta, né? um símbolo da sorte, uma oração... Um ritual ou mesmo uma assinatura que possa mudar o curso da sua vida em um de dedo. Né? Quanto mais você demora até encarar a situação, pior ela vai ficar. Né? O mundo está repleto de pessoas e coisas que subam a nossa energia o tempo todo. Então não adianta você tentar fugir desesperadamente da realidade, inventando histórias e de desculpas para justificar a si mesmo os fracassos que acontecem na sua vida. Né? Já passou da hora de nós sermos realistas de acreditarmos no nosso potencial de encarar os problemas de frente e superá-los. Né? Você nunca vai conseguir ter todas as respostas que você procura, mas apesar de toda essa incerteza da vida, o seu estudo numerológico pessoal também oferece infinitas possibilidades. E como um pesquisador, né, como um estudioso e historiador, eu aprendi que para entender qualquer coisa, você precisa primeiro conhecer tudo o que está diretamente ou indiretamente envolvido naquela questão, mesmo que antes de ela existir. Né? Então, tudo que existe começa como uma ideia, como um pequeno acontecimento, às vezes em um vício de comportamento significante, que aos poucos vai evoluindo, vai se transformando, até que se torne algo que nós possamos perceber ou sentir, e muitas vezes a partir de um momento específico, inclusive. Né? Pelo bem ou pelo mal, a realidade é sempre aquilo que nós realizamos e é a vida que nós levamos com orgulho. Né? se eu pudesse me livrar de tudo aquilo que realmente atrapalha a minha vida, com certeza tudo seria muito melhor, né? eu seria muito mais producente, eu me sentiria alguém muito mais realizado e com certeza eu viveria muito mais feliz. Em um mundo mágico, seria muito fácil eliminar magicamente tudo aquilo que supostamente estaria prejudicando a minha realização pessoal. Né? Se o meu nome é ruim, dane-se, troca-se o nome, muda-se a assinatura, elimina-se o arcano, a sequência negativa. Hoje tem o Portal 5, então vamos nos arriscar e tudo vai dar certo. Amanhã tem o 6, é hora de ficar em casa e se reunir com a família. E assim com muita força, muita raça e muita inteligência, né? e alguma sorte, nós teremos é, que reconhecer nossas fraquezas, não teremos que lidar com elas, né? não teremos que lidar com a minha incompetência, mas na prática, na vida real, as coisas funcionam um pouco diferente, né? E a qualquer momento você é afetado pelo mundo ao seu redor e não importa o que esteja acontecendo, você deve ser capaz de reagir de acordo com a situação. Né? Não importa o que você quer, o que importa é o que você faz. Então o mundo ao seu redor sempre vai reagir às suas atitudes. As pessoas sempre reagirão às suas atitudes. Então isso faz de você a causa dos seus problemas e não uma vítima da vida, né? Diferentemente do que se acredita, os arcanos, sequências, nomes, nada é negativo. Números não exercem nenhuma influência sobre você, não tem qualquer poder para impor algum tipo de dificuldade na sua vida. Números não são uma vibração. É possível sim criar uma grande vida, vida. Todas as áreas problemáticas podem ser resolvidas e você pode ter uma vida muito melhor e maior do que você já imaginou. Mas isso não vai acontecer por acaso. Nem vai acontecer se você continuar ignorando as informações que aparecem no seu estudo numerológico pessoal e continuar tratando a numerologia como uma brincadeira. Né? A numerologia serve para nos ajudar a compreender melhor o mundo em que nós vivemos, para que nós possamos tomar melhores decisões, para que sejamos capazes de nos relacionarmos melhor com as pessoas. A numerologia, na verdade, rende muitos assuntos. Né? Nos oferece infinitas possibilidades, existem muitas coisas que nós devemos abordar nos nossos próximos quatro encontros. Não seria um único vídeo que nós conseguiríamos esgotar tudo, né? Mas hoje, embora nós já tenhamos abordado questões importantíssimas, é, as datas dos nossos próximos encontros, os links de acesso, eu vou, eu vou divulgar lá no nosso grupo. Se você tiver interesse de participar da nossa comunidade, de pessoas que estão realmente interessadas em se aprofundar no conhecimento da numerologia, o link está aí na descrição do vídeo. Tire um tempinho para si, ao invés de ficar aí só rodando nas redes sociais, tire uns minutinhos do seu dia para ampliar o seu conhecimento, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua participação, por hoje vamos ficando por aqui, mas eu te espero lá no nosso grupo e nos encontramos na nossa próxima aula. Até lá!